Olá, aqui é o Amarildo. Espero que você e sua família estejam bem. Hoje venho falar do Advance Car. Afinal, o que é Advance Car? Advance Car é um cartão de multibenefício. E hoje venho falar de um desses benefícios, que é a telemedicina. E como que funciona a telemedicina? Bom, vamos dizer você, moça, mulher, que está querendo fazer um, um tratamento numa clínica de estética. E para isso, você precisa ter o um acompanhamento de um nutricionista. E nesse caso, nem necessita ser presencial. Você precisa das orientações. Você vai pegar o seu celular, vai clicar no, na seção lá, nutricionista, e você vai ter esse atendimento. Então, com esse atendimento, ele vai te prescrever o que, que você vai estar fazendo, e com isso, você vai dar continuidade no seu tratamento de estética. Você quer saber mais sobre os outros benefícios? Clique no link acima e espero o seu contato.